A moda masculina. o oh, tanto. Vocês pediram tanto, mas eu continuo curiosa. Eu quero saber exatamente o que a moda masculina interessa para vocês. A moda masculina não é uma coisa assim tão simples. Ela tem um começo e é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes Cadê meu sininho? Aproveita, vai dando sininho. Já se inscreveu no canal? Se inscreve! Enquanto a gente roda o Bora Descomplicar. A moda masculina está muito ligada ao poder. A representação de poder nasce com Henrique VIII. Lógico, antes já tinha? Já tinha. Né? O homem das cavernas colocava o pelo do bichão que ele matou em cima, para não só para pro proteger o corpo, mas também para mostrar quem era o chefão. Essa coisa continua. Henrique VIII vai ter em seu reinado um grande testemunho desse poder masculino, comunicado por meio das roupas e, consequentemente, sua sucessora, sua filha Elizabeth I vai usar dessas armas, dessa ferramenta de seu pai para comunicar o poder. Como ele não teve um filho homem, foi uma filha mulher a comunicar. A coisa não para por aí, vai ser Luiz XIV na França que vai também usar do artifício de fazer com que seu vestuário, que é a sua imagem, comunique o seu poder. Então só aí eu acho que a gente podia colocar a imagem do Henrique VIII para você entender o que era o poder na época dele. A roupa era tão assim chamativa que ele usava até mesmo um adereço na região peniana que lembrava um, um grande... Um grande chifre para mostrar o cara a espada, ou pica grossa. Enfim, era isso mesmo. Não estou de gozação. Era para mostrar o poder masculino. A Elizabeth I vai, durante muitos anos, comunicar o poder por meio das suas roupas. Vocês devem lembrar. Meninos, também, por favor, coloquem para todo mundo ver. Ela construía uma verdadeira... A, a moldura, desculpa que a palavra fugiu, mas como se fosse uma moldura, uma aura de, de renda ou de organza, golas, mas que realmente fizesse com que a sua cabeça fosse a parte preciosa, aquela que causa impacto. E a gente vai ver também no Luiz 14 a mesma situação. Luís XIV vai lançar a mão de salto, perucas, fazendo com que, quando ele entrasse em um recinto, ele tivesse, alcançasse quase dois metros de altura. Ou seja, ele rapidamente vai se realçar. Ele vai ser a figura de destaque. Não bastasse isso, sabe mais o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer bailes. Onde ele vai representar por meio de seu vestuário o costume da época, o poder. Ou seja, só aí a gente já tem um homem criando moda. Vai ser justamente na França, ou mais precisamente em Paris, em Versailles, que a gente vai ter a moda como comunicação de poder vale até lembrar que o irmão do Luiz 14 ele chegou a encomendar 350 pares de sapatos em um só dia e a gente achando que era só a Maria Antonieta que era alucinada por sapato né? Não, antes dela já tinha o irmão do Luís XIV. A corte de Luís XVI, ou seja, como a gente conhece, a corte da Maria Antonieta, tinha muito homem bem vestido. Vou mostrar para vocês, eu separei aqui. Olha, Marcos, nosso cameraman, dá um super close aqui. Olha como essas roupas, que eram considerados Hábitos de corte: porque para ir à corte você colocava uma roupa especial, se você fosse homem também, então você tinha na realidade toda uma indústria funcionando a favor desse vestuário. Ah, os caras usavam meias sim, já tinham os fabricantes reais de meias vocês podem observar que nessa época tinham os, os tailleurs os alfaiates, como tinham os brodeurs os bordadeiros tinham aqueles que faziam os boutonniers, que faziam botões tinham os que faziam renda, então cada detalhe dessa roupa vai gerar um emprego específico, isso é super importante a gente compreender porque a gente começa a ver uma formação de uma indústria da moda, que às vezes a gente esquece, ah, isso aí é meio jabá, era uma roupa e pronto, não, não era uma roupa e pronto, é uma roupa que gera, que fomenta toda uma indústria. Olha a riqueza desses bordados, não, só, não é um bordadinho, um pontinho qualquer. São bordados realmente feitos com muito detalhe, com fio de ouro, fio de prata. Então, para dizer assim, não é à toa, é um trabalho. E trabalho gera economia, gera emprego, gera indústria, fomenta toda essa parte da economia de um lugar. A França vai a gente vai ver muito, muito essa realidade. Em seguida, Carlos 16, vem o período napoleônico. No período napoleônico, a coisa, ao contrário do que muitos pensam, a coisa não foi diferente. A gente deve lembrar que Napoleão tinha esse lado Militar dele, essa paixão militar. E o que, é que ele vai fazer? O que, é que tem o um militarismo? Hierarquia. Ele vai criar códigos, leis, que vão legislar sobre cada posição hierarquicamente social que a pessoa vai ter, vai criar um código de vestir. O que, é que aquele homem podia vestir? O que, é que aquele homem não podia vestir? O que, que tecido aquelas mulheres deveriam vestir num baile e qual não. Então, mais uma vez, a gente vai ver. Aí eu acho melhor, olha, aqui tem um, uma imagem do quadro Le Sacre de Napoleão, Que é a sagração do Napoleão. E, não, esse é o Le Sacre de Josefina. Quando ela é consagrada imperatriz. Aí eu acho melhor a gente achar um mais... Mais maior, de bom, pra vocês verem, né? Que aí fica bom também. Mas, o legal é que nessa época, de novo, ao contrário do que as pessoas pensam, ah, acham assim que, ao contrário do que as pessoas pensam, porque a gente é educado a pensar que Caiu Maria Antonieta, acabou esse negócio de roupa, de baile? Não. Vem Napoleão, tudo renasce. E é um constante renascer. E aí o homem, mais uma vez, vestindo diferente, ele vai ter, depois de Napoleão, já no século XIX, ele vai ter uma para cada momento do dia um tipo de roupa especial. Muito inspirado, sim, no, no militarismo, muito, que vai ser muito ligado à equitação, então muito inspirada nessa coisa do cavaleiro. Cavaleiro, cavalheiro. E o cavaleiro, eu tenho de achar um último aqui. Ah. Vai ser Na agora de novo na Inglaterra vai ser Bob Rumel que vai se vestir a evolução a gente está vendo vai se vestir de acordo ou super na moda que vai lançar a tendência do gentleman, do cavalheiro. Reparem, ah, que cafona, o cara de calça branca, sim, para mostrar que ele não suja, ele não está na agricultura, ele não está pegando na enxada. Ele tem não só ele não ele tem poder não só para não precisar sujar as roupas como ele tem também quem as lave vale lembrar não tinha máquina de lavar né gente vale lembrar esse daqui no caso eu acho que é veludo mas eu posso consultar aqui vamos ver se a gente tem essa informação ah, pam, pam, pam. a jaqueta é em lã ou a gola em veludo o gilet, o, o colete em cetim de seda, com motivos florais em veludo cortado, ou seja, corta o veludo, aplica. o A calça em tueu, que é um, uma torcida, de algodão. E a charpa, essa, que aí a gente ainda não tinha a figura da da gravata como a gente conhece, que a, a, a gravata vai passar e voltar lá, em seda. O tempo passa, a gente chega em uma época, no século XIX, onde o homem, ele está aqui atrás, aí o homem passa a ter de todas essas roupas que vêm do militarismo, da equitação, a gente vai ter casaca, a gente vai ter fraque... A gente vai ter toda essa declinação, mas sempre agora muito discreta. Porque quem é o foco das atenções é a mulher. Aí no século XIX, a gente vai ter essa virada do homem não ser mais aquele que chama atenção pelo seu vestuário. Sim E sim, o que, que vai chamar atenção quando a gente olha um homem bem vestido? Vão ser os acessórios que cabem àquele homem. Gravata, óculos, caneta, relógio. Hum, que mais? Sapatos. Então, a bengala, o chapéu. São esses acessórios que vão carregar o luxo masculino. Alguns deles vão caindo com o século 20, como a bengala, como o chapéu, e outros até hoje se mantêm, como o relógio, como a caneta, como a carteira, que hoje em dia é muito homem, o cara tira a carteira, a pessoa já pá... Hum. É um sinal de luxo. Os homens até bem pouco tempo, no século 20, continuavam com esse mesmo código do século 19. Ou seja, a descrição era o importante. O esporte também vai ser uma grande influência na moda ou no vestuário, melhor dizendo, masculino. Como exemplo, nós temos os esportes náuticos, a moda praia. Aqui no Brasil a gente vê que realmente tem muita influência no modo de vestir do homem. Ah, tênis, golfe. Todos os esportes ligados à equitação, como o polo, aliás, a camisa polo, que a gente considera tão, sei lá, é tão corriqueiro, né? Um homem de camisa polo, a gente nem se atina pro fato de que a camisa polo veio do esporte chamado polo. Então, olha o avião passando. Gente, isso, perto da minha casa passa muito avião. Ou seja, minha constante vontade de viajar é alimentada todos os dias. Ai, como é bom viajar. De volta à moda masculina. Vai ser na década de 80 que Giorgio Armani vai fazer uma grande revolução na moda masculina. Ele vai retirar vários forros, enchimentos, vai mudar o tecido, vai suavizar esse tecido, torná-los mais macios e... Sustentar tudo com ombreira e basta. Vai ser exatamente nessa época que a afetividade masculina vai começar a ser considerada com coisas do tipo licença paternidade. Um homem também pode cuidar de uma criança, de um bebê. Vai estar, vai tá, sabe, as coisas acontecem na moda como um pouco reflexo do que está acontecendo na sociedade. E nessa época é justamente o Armani que vai ter a primeira percepção desse homem, desse homem que tem um lado feminino, como Ney Matogrosso já cantava, né? Ser um homem feminino. É tudo nessa época aí dos anos 80. Isso vai causar um impacto muito grande na peça de roupa que os homens iam trabalhar ou seja o terno terno tá na moda pode ser que sim pode ser que não eu diria que não não é que terno está na moda mas existe moda de terno sim certamente tem moda de terno entendeu a diferença ficou claro ok agora hoje em dia hoje em dia com várias profissões modernas, especialmente aquelas que trabalham com tecnologia, não tem mais a necessidade, a exigência de um escritório em se trabalhar de terno em muitas profissões. Algumas ainda é exigido sim, mas a grande maioria não. No passado, se um homem chegasse, não importa qual era a área dele, tinha um certo ok para a publicidade, mas se ele chegasse para uma reunião e não estivesse de terno... Estranho esse cara, hein? Porque não estava vestido apropriado. Hoje em dia, como eu falei, são muitas as profissões que não, não, não, não, não trazem mais essa exigência. Difícil, hein? Mas não trazem mais essa exigência. E, pelo contrário, a tecnologia trouxe para o vestuário masculino comodidade, conforto em vários tecidos que têm mais elastano e são, são de padronagem clássica, em tecidos que têm fibras mais modernas e por isso uh, permitem uma modelagem mais moderna também, mais contemporânea. Tudo isso entra agora no século 21 na realidade do vestuário masculino, coisa que a gente não via. Outra grande mudança do século 21 é justamente a rua trazendo para o guarda-roupa masculino muitas influências, graças a essa permissão de ser você mesmo. Então nós temos... Marcas como a própria Louis Vuitton, que está se modernizando. Vetements, Off-White, Balmain, que entra com a ideia de transformar homens, como Neymar é o embaixador da Balmain, Balmain Army. Balenciaga, que traz justamente Demna Vassalia, que é da Vetements, como seu, seu designer. Traz essa coisa de não levar muito a sério a moda como vários japoneses e o próprio Alessandro Michele da Gucci também prega. E isso graças a quem? A homens jovens que são empresários, mas que não têm essa obrigatoriedade que existia no passado do terno. E você? O que que você quer saber? Você quer saber de hoje, quer saber de ontem? Quer saber do gentleman ah, lembrei por falar em gentleman. Vai ser a dupla italiana. Vai ser a dupla italiana. Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Que vai relançar o luxo na moda masculina. Ao criar a alta sartoria. Ou seja, a alta alfaiataria. Eles vão trazer... Como proposta de moda, roupas masculinas com bordados, pedrarias, tecidos finos como brocados, jacar, seda, veludo, com, com aplicações, broche. Coisas que a gente não via na moda masculina desde o século 18. Gravata, abotoadura. O que, que você quer saber? Me conta, deixa aqui nos comentários, tá bom? Já vai dando sua curtida, comenta, me fala, que eu vou contar pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês.